Esse vídeo é para você que pensa que é o pastor da igreja Ou para você que conhece, é alguém que foi intitulado Que recebeu algum cargo de dominância dentro de uma instituição religiosa E quem veio fazer uma visita para a gente hoje foi a dona Wanda Que está aqui em casa, né? A Patrícia que está gravando Olá, a paz para todos Pastor é só Jesus, a gente sabe Mas tem que ter um homem que te leva, tem que ter um líder porque eu fui aprendi assim sim, né sim. também não batia a boca porque se ele falou ele sabia mas eu também pensava do outro lado como assim o povo queria um rei queria um rei físico né tinha Deus Deus o rei dos reis mas queria aí Deus manda Saúl e João 10 no verso 11 olha o que ele fala eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas se Jesus é o bom pastor os outros pastores são o quê? Os outros são os mais. Porque eles não deram vida pelas ovelhas, certo? Aí Aí continua, o mercenário, o cara é interesseiro, que não é pastor só quer dinheiro, não se importa com o próximo E aí ele não pertence às ovelhas, ele fala que ele é o pastor Mas aí ele não pertence às ovelhas Esse cara quando vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge Por que, que ele larga as ovelhas? Por que que o mercenário foge? Olha só o que Jesus fala O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas conhecem a mim Assim como o Pai me conhece Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas Esses que tá, estão nas instituições Dão a vida para você? Não né? Aí Jesus ainda falou Ainda tenho outras ovelhas Não deste aprisco Não dessa denominação Não dessa sinagoga dessa, um desse outro, salão Ainda, pra, ainda pra... tem outras ovelhas Entendi. E a mim... Me convém conduzi-las. que dizer, Jesus vai entrar nesses lugares. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O mercenário ele finge que ele é pastor. E como é que você sabe que ele é mercenário? Quando pertou o dinheiro, veio o lobo, o cara saiu fora, entendeu? Porque ele é mercenário. Se ele fosse pastor, ele daria a vida para as outras, nunca abandonaria. Então, e quem não abandona a gente? É algum líder institucional? E esse que tá nesse vídeo aí, você acha que é o Silas Malafaia? Esteve Hernandes? Faria alguma coisa dessa pela gente? Valdomiro Santiago? Esses caras, <risos> eles dariam a vida pela gente? Não. <risos> então eles são o quê? Mercenário. É mercenário Ah, mas o cara ali prega, é usado por Deus Mas não está dizendo que ele não pode ser usado por Deus Está dizendo que ele não é o pastor Não é o pastor Ele não é, o pastor é somente aquele Que deu a vida por nós E quem ouve a voz dele sabe que é ele É com ele o negócio E Jesus não disse que haveria um só rebanho e um pastor Aí o cara fala que ele é o pastor ah, Mas espera aí, então se ele é o pastor Então Jesus não é o <risos> ver é um só pastor Então se o cara está falando que ele é pastor, então Jesus não é mas o cara nem está percebendo que ele está negando. Tá. negando Negando as palavras de Jesus E mais ainda, negando Jesus como o verdadeiro pastor de vida. Ele não pode fazer nada para você, meu irmão Eu também não posso fazer Nada a gente não precisa de um líder, de um pastor, mas a gente precisa do corpo, né? No sentido da gente, vai, vamos fazer uma Sim. visita, eu não vou fazer, eu posso chamar a senhora, como chamem as irmãs, é. para a gente orar juntas, né? Sim. Então assim, existe o corpo para a gente caminhar juntos, levando um ao outro a Jesus. Então, isso é um corpo em Cristo e não há diferença entre nós. E se você tem alguma dúvida sobre se deveríamos ter lideranças humanas na igreja, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!